Nós vamos ler a palavra Romanos capítulo 12 Romanos 12 A partir do 12 Fiquemos em pé Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração, compartindo a necessidade dos santos. Sede dados à hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Regozijai-vos com os que se regozijam e chorai com os que choram. Tende o mesmo pensamento uns para com os outros, não aspireis posição, mas identificai-vos com os humildes, não sejais sábios em seus próprios conceitos. Querido Deus, nós estamos mais uma vez diante da tua palavra, pedimos ao Senhor que possa vivificar esta palavra em cada coração que tudo que nós dissermos aqui seja para proveito para crescimento tua palavra nos ensina que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para isso estamos aqui que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade em nosso meio para manifestar o Seu poder e falar conosco e agir em nosso meio. Nós nos consagramos a Ti nesta hora e estamos disponíveis para ouvir a Tua voz. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Assentar, irmãos. Nós temos falado sobre Romanos 12. É, vocês têm acompanhado a sequência do capítulo, do versículo 1 até o 12? É, então vamos revisar. Nós vamos revisar um pouquinho... É, às vezes a gente repete quem acompanha pela internet todos os trabalhos às vezes é o pastor sempre está repetindo mas é justamente que não são todos que conseguem acompanhar todos né? é, bom, a carta aos romanos, o capítulo 12 é, começa do 12, vai até o último capítulo de romanos o apóstolo Paulo colocando a doutrina em prática então, capítulo 12, em diante, é a doutrina aplicada. Vamos dizer, é a teoria sendo colocada em prática. Porque nós podemos ter uma linda teoria, mas se nós não colocarmos em prática, para nada serve. Jesus, ele compara o, o homem que, aquela pessoa que ouve a palavra e coloca em prática ele compara com o homem que edifica sua casa na rocha aquele que somente ouve a palavra mas não coloca em prática é comparado ao homem que constrói a casa sobre a areia o que que, o que, que acontece é, deixa eu pegar essa, puxa essa câmera aqui para mim João que eu quero participação Aí, eu quero virar assim para a igreja. Aí você senta lá que você vai participar também. Pode sentar lá, senta lá, deixa que eu arrumo aqui. Fica tranquilo. Fica em paz. É isso. Aí a gente sobe um pouquinho. É Ao vivo mesmo, né? Ao vivo não, está sendo gravado, né? Mas eu quero participação porque o que você entende, quem pode falar alguma coisa sobre isso não o irmão lá que trabalha com isso e deixa ele por último especialista fica por último mas o que, que vocês entendem aqui os quatro aqui ah, a malizamos senta lá também as duas aqui senta atrás ele fica aí a câmera pega todo mundo no lugar só fica bonito a igreja de jovens senta lá raquel alice Vai lá, rapidinho, rapidinho. Vocês são jovens. Vocês têm... Olha que, que, que coisa linda. Vou até levantar a câmera aqui, peraí. Levantar mais aqui. Ver se vai ficar bom para pegar todo mundo. Vou levantar a cabeça aí, Raquel. Isso. O que, que vocês entendem? Agora eu quero a opinião de vocês sobre uma casa construída na areia quem quer participar... o que, que vocês acham assim... Que... sem fundação... fala forte... sem fundação... sem fundação... o que, que acontece com uma casa sem fundação? cai... Hã? cai... a estrutura não aguenta... Né? quando... Jesus fala sobre casa na rocha e casa na areia ele diz quem ouve minha palavra aí acabei de falar pratica é colocar aquela doutrina que você aprendeu em prática ele está falando com quem é lá do mundo com quem está na fé, sim ou não? é com quem ele está falando? tá? fala mais forte os irmãos, aqueles que ouvem ouvir a palavra colocar em prática então aprendemos casa na rocha é aquela casa que está edificada sobre uma fundação essa fundação está conectada lá na rocha. Tem alguma coisa assim mais que você já leu, vocês que já leram essa parábola, que é eu já falei sobre isso também. Que vocês se lembram assim, tem uma casa na rocha, uma casa na areia. Daí tem outras coisas que vão acontecer. O que que acontece? isso, vem a chuva ela falou, vem os ventos e combatem contra só contra a casa na areia ou contra ambas as casas a rocha, a que está na rocha vai resistir porque a firmeza dela não está na casa em si mas está na sua fundação porque ela foi edificada sobre uma fundação e portanto isso é muito importante a gente entender quando Paulo está ensinando aqui a teoria aplicada na prática é que só assim é que nós conseguimos ter força para vencer as tribulações nos versículos que nós lemos principalmente o 12 eu tenho me retido bastante sobre esse versículo regozijai vos na esperança sede pacientes na tribulação é colocando em prática o que nós aprendemos é que nós vamos ter condições de estar alicerçados na rocha de nada adianta a gente ser um bom ouvinte e não colocar em prática. É, quem está, quem anotou, quem está anotando esse estudo aos romanos, se você tem do capítulo 12, quem tem alguma coisa anotada? Se tiver, já vamos aproveitar e colocar como parte desse resumo, do que nós já estudamos nós já estudamos do versículo 1 até o 12 já aprendemos que o capítulo 12 é a doutrina aplicada na prática aprendemos que ele se subdivide em quatro níveis de relacionamento então se você não anotou ainda anota. romanos 12 trata de relacionamento quem é que lembra os níveis de relacionamento primeiro de falar Hã? com Deus os adultos agora a classe dos adultos segundo nível de relacionamento não, tem um antes tem um antes que é mais íntimo ainda Hã? Eu, eu tá falando baixo eu não tô entendendo com nós mesmos. Acertou, viu? Parabéns! Estrelinha aí para ela. Terceiro nível de relacionamento. Agora falaram agora há pouco. Com nossos, com nossos irmãos. E o quarto, com nossos inimigos. Nós já falamos sobre relacionamento com Deus dentro desse tópico relacionamento com Deus, eu já repeti várias vezes, eu vou ó, oh, os irmãos, bom, os irmãos de Curitiba não sabem porque eles não estão assistindo, então amanhã eu vou fazer de novo, então vocês anotam que amanhã lá em Curitiba nós vamos repetir essa revisão dentro do relacionamento com Deus que compreende quais versículos, eu falei é, pergunta de prova, né é bom assim, a gente começa a anotar mais, né? Não. um e 2, relacionamento com Deus. Ele tem dois temas que nós falamos. Corpo e mente. Mas aí, para cada um desses, tem uma palavra que segue. Corpos, consagrados e mentes. Quem assistiu falar sobre morfê a palavra grega que é forma molde forma é a mesma raiz da palavra conformado e transformado então corpos consagrados sacrifício vivo no altar lembra que nós falamos sobre a coerência entre a teoria e a prática nossos olhos, nossa boca, nossas mãos nossos pés consagrados a Deus por isso você não vai fixar os seus olhos em algo que ofende a Deus você não vai é... Tocar suas mãos... Em algo que ofende a Deus... É todo o seu corpo... Todo o corpo... Passa um papel para mim aqui... Vazou a tinta... Aí eu vou me sujando tudo aqui... Todo o seu corpo consagrado a Deus isso vai fazer também a sua mente ser transformada pela renovação do entendimento não é o crente que se adapta à forma do mundo mas ele tem uma forma ele tem um padrão que é o padrão de Deus através da palavra por isso você lê a Bíblia para você se ajustar a esse padrão de Deus. Aí nós falamos, vamos sair para o próximo, revisando o próximo tópico. Dos versículos 3 ao 8, ele fala do relacionamento com nós mesmos. Dentro desse tópico, quem tem alguma anotação, alguma coisa que, fa que nós falamos? Vocês não estão anotando, né? Viu? Sabe por quê, gente? Quem anota, lembra. Porque se eu, conforme eu for falando, os tópicos vocês vão lembrando, não é assim? A hora que eu falar, você vai lembrar. Autoimagem. Lembrou? Uma correta percepção a respeito de si mesmo. Não pensar de si mesmo além e nem a quem. Complexo de inferioridade e superioridade. São dois perigos na igreja. É... Compreender os seus dons espirituais. Falamos disso hoje à tarde. Revisamos um pouquinho disso hoje à tarde, né? É, isso tudo está dentro do tópico de relacionamento com nós mesmos não queira tomar o lugar do outro somos diferentes precisamos um do outro ainda dentro desse tópico nós falamos sobre dons e os versículos ah, a partir do 6 até o 8 Paulo vai dar uma lista de dons falamos sobre esses dons dom de profecia nós explicamos que o dom de profecia jamais pode ir contra a palavra, ele tem que caminhar junto com a palavra e que cabe à igreja independente de quem esteja ministrando, de quem esteja pregando não importa se é um jovem pregador ou se é um pregador já com grande experiência e muito tempo no campo missionário, no campo da, do ensino cabe à igreja o dever de estar com sua Bíblia aberta anotando, olhando, conferindo como os ah, crentes em Bereia que conferiam tudo que Paulo estava falando nós estamos falando do apóstolo gentios. não é qualquer neófito estamos falando de Paulo e quando Paulo chega em Bereia os bereanos ouvem o evangelho ser pregado e eles vão conferir se o que Paulo estava falando, conferia, batia com as escrituras. Por isso, Lucas, ao escrever esse fato, ele diz que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles iam conferir. Então cabe à igreja. É por isso que a gente faz essas. É, como aqui tem a ma algum, maior parte jovem, né? Somos 90% jovens ou 100%? 100%, o irmão gritou convicto lá atrás: 100% jovens. Então, jovens mais experientes, né, irmão Elias? Mais experientes. É, a gente faz isso para quê? Para você fixar, gente. A gente precisa aprender. Realmente descer para o coração. Falamos sobre ministério, o dom de ministério. Quem lembra o que significa? Vem do grego diaconia, que significa ministério é. Ministério é. Isso, ministério é serviço. Então, o dom de serviço, aprendemos que ele não se restringe apenas aos diáconos ou a quem está na frente, mas ele é um dom que pode é, estar em todos, em qualquer pessoa na igreja. Jesus foi servo. O dom seguinte, o dom de ensino. Aquele que tem o dom de ensino, ele tem que ter dedicação no ensino, ele gosta de aprender, ele vai cavar mais fundo para trazer o ensinamento à igreja. Vimos o dom da exortação. Agora vocês não podem errar essa, porque essa eu já falei várias vezes. O que é exortar? Ah, animar, animar. Oh, glória a Deus! Animar! Isso aí, se você falasse que era corrigir, bater, repreender, aí ficava feio, não, isso era o que a gente pensava que era, mas quando você vai no dicionário, exortar é encorajar, animar, e nós estar ao lado para encorajar, ele cuida de pessoas, quem tem esse dom tem a facilidade de cuidar de pessoas, você vê alguém desanimado ele vai estar junto para encorajar, Aí vimos o dom da contribuição com liberalidade, a pessoa que ama mais a Deus do que o dinheiro, ama mais a obra de Deus do que o próprio dinheiro. Ela não está buscando aqui tesouro, cidade permanente, mas ela busca a cidade celestial. Vimos o dom de governo, que é o mesmo que liderança, liderança é diferente de função, de cargo, são situações diferentes cargo é instituído por homens liderança é um dom o líder exerce influência para o bem ou para o mal misericórdia é o dom para discernir as necessidades do outro e se propor em ajudar bem-aventurados os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia todos os dons eles devem ser colocados a serviço do corpo de Cristo, falamos hoje à tarde sobre isso, né? relembramos, e aí então o próximo item é relacionamento com nossos irmãos, e o apóstolo Paulo vai tratar desse assunto, até, do 9 até o 13, e depois do 14 em diante ele vai começar a dar um enfoque maior, para o relacionamento com nossos inimigos, nós estamos nesse momento parados aqui. Relacionamento com nossos irmãos. Falamos sobre amor sem hipocrisia. Quem lembra o sentido-significado o da hipocrisia? Atuar. É o ator. Ele imita uma coisa que ele não é. O oposto da sinceridade. Eu já falei a palavra. O oposto da hipocrisia? Sinceridade, né? muito bom é, eu dei um exemplo de sinceridade quem lembra do sentido do significado de que que é sinceridade tá na ponta da língua né cera lembrou vaso sem cera é sincero e muito bem, o que mais, que a gente pode recapitular aqui rapidamente falamos sobre o versículo 10, é, amigavelmente afeiçoados uns aos outros preferindo-vos em honra uns aos outros esse sentimento de amor familiar no grego, Filadelfia é o mesmo sentimento que você tem por seu irmão da carne. O mesmo amor que você tem pela sua família é desse amor que Paulo está falando, um amor muito profundo. É preferir, em honra, dar a preferência, abrir mão de si mesmo em detrimento da necessidade do outro. E aí, chegamos ao versículo 12, que é... Tem três verbos. Eu quero que vocês me ajudem nesses verbos. É... não necessário... Não, não, é verbo, né? É, são três palavras. A primeira... ah? Esperança. Segunda, paciência. Deixa os outros responder um pouquinho agora. Terceira, Persever. hã? perseverança. A esperança, ela deve produzir em nós regozijo. Qual é a esperança do crente? A esperança do crente. Esperança é aquilo que você espera quantos esperam passar de ano aí os jovens que estudam estão estudando Oxi! só duas três vai joão você não está esperando passar não já reprovou já reprovou Mas a, a gente tem que esperar se a gente não nem tem esperança a coisa está feita então é isso espera é uma esperança se está difícil está fácil não é essa questão você espera Uh, você espera uma promoção, você espera conseguir um emprego melhor, você espera conseguir uma casa melhor, você espera conseguir um carro melhor, é algo que ainda não chegou para você, mas você acredita que vai conseguir aos trancos e barrancos. Agora, para o crente, há uma esperança, qual é essa esperança? Vida eterna essa esperança de saber que você viverá para sempre é o que deve trazer o regozijo o que é regozijo? não fala Rebeca pode falar gente, participa aí, me ajuda eu quero que vocês me ajudem a pregar hoje estou cansado da viagem, eu preciso da igreja me ajudar a pregar, o pastor precisa da igreja pregar para ele regozijo alegria alegria a esperança da vida eterna produz em nós alegria independente da circunstância que você esteja passando você é alegre você regozija, por quê? porque você sabe que há algo muito maior está te esperando que é a vida eterna a cidade celestial a cidade de ouro aonde nossos pés pisarão ruas de ouro, Deus dá tanto valor para o ouro, né? que nós vamos pisar no ouro lá do outro lado, o que ele mais valoriza é a sua palavra, ele diz, ata isso ao seu coração, não te afaste do livro desta lei, o próximo então, é, falamos do regozijo, peraí, perdi o texto aqui paciência na tribulação o que é tribulação? um exemplo de tribulação em qualquer área da vida não, tribulação tribulação uma luta é um sinônimo tribulação ah? sofrimento doença aí no geral é isso você foi esperto né coisas ruins no geral pronto resolvi todas as questões estão respondidas é isso aí de fato você tem razão é, ela deu um exemplo específico uma doença pode ser uma, uma luta uma, um problema financeiro um problema familiar e quantos de nós não temos problemas familiares coisas ruins no geral pronto essa responde a questão então resumidamente é isso e Paulo está dizendo olha, quando você estiver passando pela tribulação seja paciente quando ele diz para ser paciente eu entendo assim por que, que eu tenho que ser paciente eu eu, eu quando eu penso na palavra paciente, eu imagino o que? O que você imagina? Pode falar. Não, paciente. Falei paciente, o que você lembrou? Esperar. Esperar. Não, tem outra coisa aí, que é mais óbvia. Médico, hospital, consulta, você fica ali esperando, é um paciente, você tá... tem que ter paciência. Mas você vai ser atendido, você vai passar pelo procedimento e vai embora. A tribulação, ela é assim também. Você, às vezes, tem que esperar bastante. Ela vem e, às vezes, ela fica um tempão. Mas ela passa. Então, quando ele diz, sejam pacientes na tribulação, é o mesmo que dizer, olha, gente, independente da, das coisas ruins, no geral, que aconteçam na sua vida, ela vai passar. Problema com a família vai passar, às vezes vai, vai levar quase a vida inteira, mas vai passar. Problema financeiro vai passar, só você continuar trabalhando. Desanima não, continue lutando, problema passa. A saúde vai passar também, de um jeito ou de outro. Ainda a doença né, vai passar de um jeito ou de outro porque nós temos uma promessa de cura divina de libertação da doença mas se você não for curado e essa for a maneira de Deus te levar para casa passou também então de um jeito ou de outro ele está dizendo olha, tudo que é de ruim coisas ruins no geral na definição do irmão João aqui vai passar não se preocupe Sejam pacientes, porque vai passar. E aí então, ele vem com a palavra perseverança. Perseverança na oração. Então, você vê que é uma perseverança específica. O que é perseverança, jovens estudiosos aí? Não desistir. É persistir. Não desistir, continuidade. Alguém perseverante é alguém que não desanima. E ele está sendo específico e dizendo, é, sejam perseverantes na oração. Nós citamos ontem ali em Juquiá, mas não foi transmitido, obviamente você não assistiu, deixa eu ver se eu acho aqui, se não me engano é Lucas 18, isso, Lucas 18, eu quero que, já que os jovens estão participando, vocês topam o desafio, Um, cada um lê um versículo, nós vamos ler do 1 até o 8 vocês estão em 6, então sobra os dois últimos aqui, um por irmão e um por Maquela jovens aí também é, começa aqui pela Rebeca e vai assim, vai até ele você topa? não? então tá então começa aqui, vai para o João, depois eles ama vamos lá, Rebeca versículo, capítulo 18, versículo 1 e com o dever de orar sempre João ah, Dizendo Havia numa cidade um certo juiz Que nem Que nem a deus temia Nem respeitava Nem respeitava o outro. Lisandro? Havia também encontrado Uma cidade então, um certo juiz dizendo: ter que ir contra Próximo adversário. Próximo e não Raquel, versículo 5. 18, 5. Tá fácil, hein? Tomou Elias, leu 5, enquanto ela acha. dela vai ler o 6. Todavia, com, os, com essa viúva de molesta, ele fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a meter o um corpo importuno. Raquel, 6. E disse o Senhor, como é uma queira que é ler o Euro 7. Deus não fará a justiça dos seus espelhos. Por que não de dia e de noite aí no pé para com eles? Eu vos digo que ele os ligará rapidamente. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. É tão bonito esse quadro é, do juiz e Nico essa viúva para você entender as parábolas às vezes a gente tem que viajar um pouquinho entender a cultura é, o contexto em que foi falada essa parábola quando, a, quando se fala na Bíblia de viúva você precisa entender como era a realidade naquele tempo, naquela cultura era uma cultura em que a mulher não trabalhava fora ela não tinha nenhum tipo de renda para se sustentar quem trabalhava, quem supria a necessidade da casa, era o marido. Se essa mulher era solteira, obviamente ela estava sob os cuidados de seu pai. Por isso, é, era honroso e desejável para toda mulher ter um filho homem. Por quê? No momento em que o marido viesse a morrer, e, e era muito comum ter uma vida uma expectativa de vida baixa principalmente em épocas de guerra então os homens morriam na batalha e aí o que acontecia é que essa mulher se ela não tivesse um filho homem ela passaria necessidade então se ela tinha um filho homem adulto esse filho era obrigação dele cuidar da mãe viúva sustentá-la é, o que acontece então, Jesus dá um exemplo de uma mulher viúva, então quer dizer, ela perdeu o sustento, ela não podia trabalhar fora, e aí o que acontecia é que era comum os tribunais se encherem de viúvas, ou sendo elas buscando o seu direito, ou os cobradores, por exemplo, Digamos que o marido deixou uma grande dívida e não pagou, e morreu. Essa dívida seria transferida para ela. Os credores viriam para tentar ou vendê-la como escrava, ou tomar as suas posses, porque primeiro tomariam as posses, e se as posses não fossem suficientes para pagar a dívida, então a pessoa era vendida como escrava. Então o que acontecia é que os, os credores, uma vez vindo pleitear juridicamente essa dívida, é... Ia se resolver isso no tribunal Ou esta viúva ia buscar o seu direito Talvez contra um filho, contra alguém que não estivesse é, cuidando dela Ou alguém que estivesse querendo abusar uh, do fato dela ser viúva Entende? E começar a... a, a foge a palavra agora uh, Usar de má fé então era comum, nos tribunais haviam muitas causas envolvendo é, viúvas, ou a viúva sendo o requerente, ou sendo a requerida. Então Jesus está trazendo uma coisa que era comum nos seus dias. E nessa parábola essa viúva chegou para o juiz, e olha, julga a minha causa. vinga-me do meu adversário o juiz no primeiro momento não, não vou, me, não vou resolver isso aí não vou mexer com isso mas o que acontece é que essa viúva ela começa a insistir vou deixar aqui embaixo, obrigado ela vai insistindo ela vai importunando esse juiz o que, que o juiz diz? eu vou julgar logo isso aqui é, eu não temo a Deus nem respeito os homens mas essa viúva está me incomodando não aguento mais ver essa mulher me incomodar vou resolver logo esse problema para ela largar do meu pé é, ele fala de uma outra parábola irmãos, vamos ver se eu acho aqui rapidinho que é muito parecida com essa é... Lucas 11, é Lucas também Ambas vão ter a mesma aplicação São situações diferentes, mas com a mesma aplicação Lucas 11:5 5, em diante Ele lhes disse, qual de vós terá um amigo e for procurá-lo à meia-noite? Ele disse, amigo, me empresta três pães pois um, meu, um, meu, um amigo meu chegou a mim de viagem, e eu não tenho nada para pôr diante dele, e lá de dentro aquele amigo responder, e disser, não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos já estão na cama comigo, eu não posso levantar para te dar, vai dormir, não vou levantar para te atender, eu digo-vos que, ainda que ele não se levante para lhes dar, por ser seu amigo, todavia por causa da sua importunação, ele se levantará e lhe dará quantos pães precisar. E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Nessas duas parábolas, Jesus está ensinando uma lição tremenda sobre perseverança na oração. Paulo diz aqui, Romanos 12, nós lemos no versículo 12, Perseverai na oração, insista na oração. Falamos disso essa semana. Há situações que você, parece que você acaba de orar e quase que instantaneamente o problema já foi resolvido isso pode acontecer, e é tão maravilhoso quando isso acontece, mas há situações que você vai ter que orar dias, semanas, meses, até anos, eu conheço caso de 20 anos de oração, por uma causa, e a resposta veio, vocês estão entendendo? então o que Jesus está dizendo, olha, continua insistindo, se aquele juiz, um homem iníquo, por causa da insistência da viúva, ele vai atender o seu pedido, se aquele amigo, por causa da insistência do seu amigo de madrugada, ele vai atender, para se livrar logo do amigo, e poder voltar a dormir, quanto mais Deus, que é amoroso, que deseja dar a nós o melhor, precisa entender isso, porque a gente, muitos tem a imagem de Deus como um Deus que está o tempo todo vigiando você para te matar, para te fulminar, para te lançar no inferno, e na verdade Deus é um Deus de justiça sim, mas ele é um Deus de amor, ele amou tanto a nós,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 importunando o juiz, atingiu conseguiu aquilo que pedia o amigo, importunando o amigo insistindo, conseguiu o que precisava, quanto mais a igreja quanto mais o crente que permanece, que persevera na oração diante do Todo Poderoso vocês entenderam? então não desista não desista de orar por aquele parente que está afastado. Não desista de orar pela cura, pela libertação. Você vai ver a mão de Deus movendo a seu favor. Perseverai na oração. E o versículo 13... É, fechando essa parte de relacionamento com nossos irmãos compartilhar a necessidade dos santos isso fala sobre generosidade há muito egoísmo nesse mundo pós-moderno em que cada um está preocupado com o seu próprio sucesso com o seu próprio crescimento com a sua própria barriga seu próprio estômago mas Paulo vem e diz, olha veja se seu irmão não está passando necessidade compartilha com ele compartilha com ele isso, isso se trata de irmão seja hospitaleiro seja dado a hospitalidade trate bem o visitante na sua casa trate bem aquele que te visita que adentra ao seu lar seja generoso esse é o tratamento que temos com nossos irmãos Jesus resumiu tudo isso dizendo ama o próximo como a ti mesmo se você amar o próximo do jeito que você ama a si mesmo então você estará cumprindo a palavra Nós vamos concluindo essa parte. Eu espero que vocês tenham anotado, porque depois eu vou fazer pergunta de novo. Depois eu vou fazer a pergunta de novo, hein? É, se eu voltar lá nos primeiros de novo, você vai ver como fica mais fácil. Depois que você anota, você fica mais fácil de fixar. E aí, uma vez que você anotou, fixou na sua mente, aí agora você coloca isso em prática. Coloque em prática. E você verá a mão de Deus agindo na sua vida. Você vai ver como é maravilhoso ser um cristão. Nós vamos orar. Tem pedido de oração. vira e Helga. Helga. vira e Helga. Nós vamos orar agora na oração final. E também agradecer a Deus por esse... Momento que tivemos. Querido Deus, aqui chegamos pela fé, aqui estão esse, esse pedido de oração. O Senhor conhece a necessidade, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor nesta hora, que o Senhor conceda o desejo de, de cada coração o Senhor cura o enfermo, liberta o oprimido, Pai, salva os pecadores, aqueles que estão afastados do caminho, possam sentir-se impelidos pelo Espírito Santo, a retomar a sua caminhada, e ser uma bênção no reino de Deus, Pai bendito, esta igreja usa esta congregação para alcançar almas, para ser de fato uma bênção na vida de todos os que se aproximam de nós. Que nós possamos ser luz para esse mundo que está envolto em trevas. Pai bendito, nós te glorificamos nesta hora, nós te louvamos por tudo que o Senhor já tem feito por nós. E nós encerramos esse culto, esses bons momentos de confraternização em torno de Tua Palavra nós encerramos pedindo que o Senhor nos leve de regresso aos nossos lares, livrar, livrando e guardando de todo mal e perigo no caminho, em nome de Jesus Cristo, amém Senhor, amém.